Vem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 Devo receber um batismo, e como estou ansioso, até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante... Numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra.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 você que nos acompanha ao vivo pelas ondas da 104FM, Rádio de Santa Cruz do Rio Pardo, que transmite esta celebração neste Dia dos Pais. Você que reza conosco pelas redes sociais da Paróquia São Benedito e na página do Padre Mário. Celebramos... A liturgia do vigésimo domingo do tempo comum. Este tempo comum que é constituído por 34 domingos. Portanto, 34 semanas. Já estamos na vigésima semana, vigésimo domingo. E a nossa caminhada cristã vai amadurecendo a nossa concepção e a nossa visão de Cristo vai também amadurecendo e nós vamos entendendo melhor qual é a proposta de Jesus para todos nós seus seguidores. Seguir a Cristo implica compromisso, não apenas de dizermos que nós temos uma religião, mas ser cristão é ter uma identidade própria, é ser um outro Cristo, é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ser cristão implica também. Praticarmos a nossa fé através de atos concretos. E neste mês de agosto, a igreja no Brasil reflete e reza pelas vocações. Portanto, cada um de nós recebemos de Deus uma vocação. Um chamado particular para que assim a nossa vida neste mundo tivesse um sentido. Uns são chamados a vida sacerdotal, outros são chamados a vida missionária, outros foram chamados para o matrimônio para a maternidade, para a paternidade. Portanto, corresponder à vocação, significa atender o chamado de Deus. Seja qual for, cabe a cada um de nós, darmos a nossa resposta de amor a Deus. Mas a nossa resposta, ela é desafiadora. Às vezes nos causa medo, às vezes nos causa temor. Hoje mesmo conversando com um padre de outra diocese, ele dizia, Padre Mário, eu fui transferido de paróquia. Apenas oito meses nesta paróquia e o bispo me chamou e me transferiu. Para um desafio três vezes maior do que esta E eu disse, você está contente? Ele falou, eu estou contente Mas eu estou com medo E eu respondi Você sabe que o medo faz parte Porque é através deste medo Que nós somos impulsionados e provocados a aceitar o desafio. Isso é próprio de cada um de nós. Esses dias atrás, fazendo entrevista com noivos. Um dos noivos me disse, eu estou com medo de me casar. E eu respondi, mas já faz tempo que vocês namoram. Você já conhece a pessoa, já sabe isso e aquilo. E aí ele me olhou e disse, então padre, mas eu sinto medo porque agora é para valer. É assim mesmo. Todo chamado de Deus nos causa medo. Porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar lá na frente E isto aconteceu com Jeremias A primeira leitura de hoje Nos apresentou o profeta Jeremias Falando em nome de Deus Lançando a verdade sobre o povo E o profeta Jeremias que falava em nome de Deus acaba sendo perseguido. Porque aqueles que ouviam a sua mensagem não desejavam aceitar aquilo. E acabaram capturando Jeremias e lançando Jeremias numa cisterna vazia. Lançaram ele lá num poço onde só tinha lama. Quando o rei ficou sabendo que tinham jogado o profeta Jeremias dentro de um buraco Mandou tirá-lo imediatamente antes que acontecesse alguma coisa e o profeta morresse E a coisa poderia ficar pior Fazer a vontade de Deus às vezes implica desafios Por isso às vezes bate o um medo Quantos daqueles que colaboram na igreja, seja nas pastorais, nos movimentos, às vezes também sentem medo? Aqueles que às vezes vêm aqui ler a leitura na frente, quem já não vem aqui na frente com medo? Tudo na nossa vida implica decisão e é esta decisão que nos impulsiona a fazermos aquilo que? Que é proposto por Deus Então a primeira lição da palavra de Deus hoje É com o profeta Jeremias Seja o que for Venha o que houver Não desistamos de fazer a vontade de Deus Mesmo que o desafio seja grande Mesmo que a perseguição aconteça Deus estará conosco Deus nos fortalecerá, se nós estivermos de acordo com a sua santa vontade. E a sua vontade é que cada um viva a sua vocação, a qual ele chamou. A segunda leitura, tirada dos hebreus, nos fala como é o meio e o jeito que devemos viver a nossa vocação. Aqui no versículo 2... Diz assim, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em cada um de nós, Deus constantemente está realizando uma obra. Nesta vocação a qual ele chamou, a partir do nosso batismo. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, nos impulsionando a fazermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso esta obra, ela ainda está inacabada, ela está constantemente acontecendo. E nós estamos numa luta travada contra o pecado. Para vivermos com o nosso olhar fixos em Cristo. E dele sermos salvos. Então a mensagem principal da segunda leitura hoje é esta. O nosso olhar não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas o nosso olhar deve estar fixo no Senhor Jesus. Porque é dele que vem o Espírito Santo. E é este Espírito que realiza a obra na nossa vida, nos amadurecendo, nos fazendo aquilo que Deus deseja. E o Evangelho, Jesus nos apresenta hoje uma fala intrigante, porque temos esta concepção de que Jesus, Veio trazer ao mundo a paz, a unidade. Veio nos ensinar a amar, porque Ele é o próprio amor. E isto é verdade. Mas na fala de Jesus hoje, vemos algumas declarações que precisamos entender melhor. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vim... Para lançar fogo sobre a terra E como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso Que fogo é esse? Primeiro que o fogo é um dos quatro elementos da natureza Ele é tão importante Que diariamente nós precisamos do fogo o fogo, ele destrói, consome tudo aquilo que já está seco, sem vida. O fogo, ele é capaz de transformar matéria-prima. De uma coisa vira outra. Até mesmo na liturgia da igreja se usa o fogo como símbolo do divino. O fogo na liturgia da igreja simboliza o transcendente, quer dizer, aqui está a presença de Deus. Deus é como um fogo, Deus nos leva aquilo que é sobrenatural, e estar na presença de Deus é sobrenatural. Por isso, o fogo está presente. Ali na mesa, eucarística, no altar, sempre o altar está ladeado com velas, porque ali estará a presença real de Deus na Eucaristia. Ao redor da mesa da palavra, as velas, o fogo, simbolizando que é daqui que Deus fala ao seu povo. Por isso a presença deste elemento. Jesus diz que ele veio trazer um fogo sobre a terra, que fogo é este? É um fogo que crepita, que queima, que consome, mas não pode ser visto a olhos nus. É a presença do Espírito Santo, que como lá em Pentecostes desceu em línguas de fogo. E este fogo é o fogo do amor, é este fogo que Jesus veio espalhar sobre a terra, nos corações de cada pessoa. Este fogo é capaz de queimar todo o pecado, de destruir aquilo que não presta e de incendiar o coração da pessoa de amor ao ponto de impulsionar a pessoa amor. A viver a sua vocação pelo amor. Jesus veio nos trazer este fogo, porque Ele veio revelar ao mundo o amor de Deus. Depois Ele diz que vai receber um batismo, e como Ele já se sentia ansioso para que este batismo se cumprisse. Jesus de fato foi batizado antes dele iniciar o seu ministério, ele foi batizado nas águas do Jordão, por João Batista, portanto aqui ele já tinha sido batizado, mas o batismo que Jesus está dizendo, é o batismo não com água, mas o batismo de sangue, aquilo que nosso Senhor viveu em sua paixão, todo o esgotamento físico, corporal, que Nosso Senhor viveu enquanto estava sofrendo a paixão. Todo o sangue de Cristo derramado foi para Ele um batismo de sangue. E foi graças a este derramamento de sangue que toda a humanidade pode ser e foi lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Portanto, este batismo... Significa a salvação pelo sangue de Jesus. E ele continua dizendo. Vocês estão pensando que eu vim trazer paz para a terra? Pelo contrário. Eu vim a trazer a divisão. É certo que Jesus veio sim. Unir a humanidade no amor ao Pai. Mas a divisão que ele está dizendo. É uma divisão natural que está acontecendo, que já aconteceu e continuará acontecendo até o fim dos séculos. A divisão daqueles que querem viver a palavra e daqueles que não querem. A divisão daqueles que vivem a fé e aqueles que nem se importam com fé. A divisão daqueles que participam da igreja e daqueles que não estão nem aí com a igreja, com os sacramentos, com a vida em comunidade. É este tipo de divisão que Jesus está dizendo. A divisão que acaba acontecendo entre os que querem e os que não querem ser de Deus. E aí a gente pode perceber que constantemente isso acontece, até mesmo nas famílias. Olha o que Jesus diz. Dois contra três, três contra dois, o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe. Quer dizer, nem todos estariam vivenciando... Esta vida voltada a Deus, o chamado Muitos sim, outros não Então esta divisão não quer dizer que Jesus veio para jogar um contra o outro Mas sim para separar aquele que quer e aquele que não quer corresponder à sua palavra A mensagem principal do evangelho de hoje é justamente essa nosso Senhor Jesus Cristo veio para todos, mas é necessário que cada um abra o seu coração e corresponda ao amor de Jesus. E é este amor que nós estamos correspondendo, que nos impulsiona também a levarmos aqueles que ainda não conhecem ou aqueles que ainda não aceitaram. Por isso, todos nós aqui presentes na missa de hoje, ouvindo a palavra, nos comprometemos a sair do nosso conforto, do nosso comodismo, para anunciarmos a todos o amor de Jesus. E hoje, de forma especial, homenageando todos os pais, cada papai é exemplo vivo deste amor verdadeiro de Deus, que se faz doação, que se faz entrega, que é capaz de se sacrificar para dar, gerar e cuidar da vida humana que lhe é confiado. Então hoje, nesta celebração, levando no nosso coração as mensagens das leituras, peçamos ao Senhor que nos fortaleça nesta caminhada, para que assim, sejamos fiéis, sejamos corajosos, sejamos cumpridores de toda a vontade de Deus. E que o Cristo Jesus não permita que nós nos acomodemos, mas que onde estiver, Estejamos espalhando o amor de Deus Vamos professar a nossa fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu